Fala pessoal, mais um do Canadá começando pra vocês E hoje a gente vai dar um rolê lá no Dolarama Vocês que gostam dessas lojinhas de 99 aí já vai mostrar pra vocês que aqui, quão bom é uma lojinha de 99 aqui no Canadá E tem muita coisa boa mesmo, viu? eu já vi Pringles por um dólar Refrigerante por um dólar, um monte de coisa legal por um dólar Então vamos lá amor, dar um rolê na no Dolarama Mostrar pro povo aí como que funciona a lojinha de 99 aqui no Canadá Check it out Esperar um pouquinho, porque eu acabei de ouvir barulhos que tem gente no corredor. Então a gente espera a pessoa descer antes da gente sair do corredor para evitar contatos humanos. Ok. Isso é bem bonito aqui dentro. <risos> bem bonito. É bonito. É bem ruê, é, bem, ó. Verde e amarelo. Você vai na escada errado? Brasileiro e morador de rua. Brasileiro e morador de rua adora a É Aqui é um mercado, ó. É grande, né? Ó, se tem uma coisa que eu amo é esse Reese aqui, ó. Pra galera que tem saudade de paçoca. Isso aqui é muito bom, aí tá 2 por 1,50. Vou levar? Vou. Eu gosto. E aí, o ah, que você achou de, de bom, festa. aí? Você fazer uma festa. Olha só, segura o carrinho. Milhões de coisas de festa, milhões, milhões. Olha o Ai, aqui, tanto é copinho que a gente de know. shot. Você copinho de shot. Americano? É verdade, ó, aqueles copinhos de fio americano. Aqui é, ó. De é aí, ó, que a gente vê no, no fio americano, ó, copinho vermelho, é dólarama, filha. fia. Aí, <risos> é, é do ah, 25, ó, um bagulho de copo. É, 1,25, 18 copos. Pra que comprar copo de vidro pra casa, assim, a gente tem do ah, é, é, tem Por causa aqui. do meio ambiente, né, Mória? Ah, é verdade. É. É. Tem todo o negócio de meio ambiente. É o um tanto de coisa de festa. É. Olha que isso aqui é legal, Ai, ó. É beer pong. Isso é de festa, ó. Beer pong. Isso é Já viram lindo, isso? Né? É, isso aqui é que você coloca numa mesa, na ponta da mesa, e um copo na outra, você tem que jogar a bolinha. No copo um do outro. Quem conseguir acertar, bebe. gente copo de cerveja. Enche o copo de ah, cerveja. Quem acertar tem que. Tem que tomar um inteiro. Copo. Quanto que é isso? 3,50. Então o povo vai estar o quê? Bem louco. Bem louco. Ó, oh, geleia. Esse negócio aqui é muito legal. É a geleia que peida, cara. Você tinha que achar um bambolê. Não tem habilidade. Não. Não tem habilidade. Não tem habilidade. Não tem habilidade. <risos> Eu não vou nem tentar fazer isso. Eu tô com muita roupa, esse é o problema. É claro, esse é o problema mesmo. A Barbie aqui <risos> chama Angelina. É, a da Barbie, <risos> é só a cabeça do bagulho. É pra você fazer hairstyle Olha, tem toda uma parte de pets também, ó. Coisinha pra gato, ó. Do lado da coisa de pets eles têm obviamente um taco de rock, né? Porque enfim, em Canadá. Nossa, assim é mais Bolinha, mas isso aí é pra Isso é pra gato. Não, é pra cachorro. Para qualquer Ah, Gato é Isso é legal. Olha, é. Tanto de coisinha. Uísca sachê. Vai pegar um pouco desses? Claro. A gente pra quem quer fazer as artes vender na praia aqui de Vancouver, aí, ó. Olha que bonitinho pra fazer as artes. Vai pintar? Aqui, é a galera de humanas aí, ó. Olha que fofo. Bem bonitinha, não é mesmo? É um cofre. A gente podia fazer guardar nosso dinheiro pra viajar aqui. Claro, só que não. Você tá pirando a coisa de decoração, é amor? Ó, oh, tem várias coisas bonitinhas de decoração, olha isso aqui. É Tchau. um bagulho de unicórnios, ó. Nossa, que bacana. É fofo. <risos> a minha capacidade de gostar de coisas de decoração, ela é igual a zero, basicamente. É tipo um adesivo de parede, só que do mapa monge, ó. É legal isso aqui. Guarda-chuva, porque é bastante importante aqui em Vancouver, ó. 3 dólares o guarda-chuva. Ó, as papetes da China, aqui ó. Ah, aqui tem as partes de banheiro também, olha só. Tem, tem tipo tudo. Ó, tinta de cabelo, sabonete, ó, 4 dólares da Dolph. Olha é a tinta de cabelo, 3,50. Ah, 3,50 da Revlon? É, olha isso. É ah, uma marca boa, né? É boa, mano. as comidas, velho, salgadinho. Olha o tamanho desse salgadinho por 2 dólares. Um negócio enorme de salgadinho. Essas é as partes legal do dolarama. Tem um monte de salgadinho, <risos> coisas pra comer. Aqui, ó, os biscoitos, ó. Olha isso aqui, ó, viva pras 2 dólares. Pra quem gosta daquele daquele salgadinho Stixis, no Brasil, sabe aqueles pauzinhos de sal? Pau de isso sal. Daqui, pau de sal. Isso daqui é a mesma coisa, é o mesmo gosto, só com um formato diferente. Olha aqui, já tá com coisa de Páscoa. Você viu? É, e aí tá é de uva. É, eles têm luvas e tocas aqui. É 3 dólares a luva, ó. 2,50 uma luvinha pra você se proteger do Essas frio fundo. Essas luvas de neve, ó, luva pra neve. É, luva de neve, ó. 4, 4 dólares. Tá bem barato. Tá bom. Nossa, eu paguei tipo 15 na minha. Exatamente. Tá Maranhão melhor Tem lugar pra aí, comprar né? as coisas. Cadê as, as tocas? tocas? Aí, ó. Um monte de toca, amor. Só careca. Aí, ó. Tem de touquinha Toca pra careca. É bem vagabunda, né? É bem... Ah, mas ela atende o propósito. Ah, é 3 dólares, é bem Ah, 2 dólares, baratinho, top. Aqui, ó, legal, ó. É, pega uma preta. Nossa, sua cara é que tá reluzente aqui no vídeo. Tá? Tá. E, ó. Aí, ó, já tá pronto pro frio. Ui, oh, isso aqui é mantecão. Olha quem tá a orelha. Amei. Amei. Eu quero um bagulho desse. O Thiago achou a parte dos doces, porém antes. Plantinha. Essa aí, se você gosta de plantinhas para decorar sua casa Muitas plantinhas e é tudo baratinho, ó, 4 dólares, 4 dólares 2,50 Muito bom, muito bom essas plantinhas Aqui, ó, esse aqui que é legal Eu não, eu não achei os, os Doritos aqui ainda Peraí que tem um negócio aqui Esse aqui é praticamente a mesma coisa, né? Só que é 1,50 1,50 é um negócio enorme de batata frita Uhum. Ó, energético, ó Energético por 1,25, ó Nossa, que horror 1,25 energético, ó, 1 dólar o refrigerante Nossa, Isso aqui é caro, cara Aqui, ó, bolachinhas Isso aqui é muito gostoso Isso aqui, ó, é coisa de criança, mas é muito gostoso Nossa, eu quero super Já vou levar Você pode ver que a gente tem bastante maturidade Olha <risos> os cup noodles aqui Nossa, isso deve ser horrível 2 por 1 um dólar, ó, 50 centavos cada um Aí, galera, muitas coisas pra vocês comerem. Olha aqui que delícia, ó. Vem, vem o negócio com carne, já vem na latinha, ó, que delícia. Isso daqui é uma delícia, cara. Essa é uma, é uma pipoca de salgadinho de queijo. Isso aqui é maravilhoso. É gostoso eu eu falando... mesmo, mas faz uma sujeira na mão. Eu pirei com isso. Tem que estar preparado. Fica gente hum. tem, tipo as comidas do mês mesmo aqui, ó, gente. Tem tudo. Tem até arroz, velho. Tem arroz, amor. Dois dólares o arroz, ó. Como vocês podem ver, o corredor de comida ele nunca cabe. Ele é gigantesco. Aqui, ó, um de todo, ó. Um dólar também, ó. Tem Nutella? Daqueles, né? Aqui, ó, isso aqui é mobum. Isso aqui, ó, Nutella com coisinhas. Um dólar. Quero. Maturidade. Quero. Minha janta. <risos> <risos> Socorro. Ó, uma caixa de óleo por dois dólares. Aqui, o um bagulho de KitKat. Dez KitKats por dois dólares. Aí ah, o é que a gente achou. Isso aqui é uma, é uma bolacha ou biscoito, se você for do Rio. É, recheado com creme de maple syrup, cara. Isso aqui é muito gostoso. A gente comeu, e achou bem bom. É, vamos levar um desse aqui também. Hum, potes, pra quem gosta de potes. <risos> os dois de casa que gostam de pote, ó. Dois dólares potes. Muitos potes, inclusive. Ah, é verdade. Aqui tem muita coisa de cozinha que vale a pena, porque são baratinhas. Ó, gente, as flores pra vocês fazerem os arranjos. Olha, tem até as bancos de Jesus aqui, ó. Os bancos de Jesus Pra quem gosta, tem opção né? legal. Vale. Você achou aí, velho? Aqui tem uns óculos. Você pode comprar por um dólar também. Ó. Qualidade duvidosa, obviamente, né? Direto da China pra cá. Mas dá pra você comprar óculos de leitura, ó, 1,25 óculos de leitura, olha é que beleza. A gente pegou um monte de coisa, ó, tinha duas sacolas de coisa aqui no Dolarama, o meu deu tipo 18 dólares, e eu peguei muita coisa, muita coisa. Agora vamos lá pra casa pra gente poder pegar o que a gente, que a gente comprou, vou mostrar pra vocês a nota fiscal. Pra ver quanto que a gente gastou aqui no Dolarama. Olha Cadê a festinha? Tá em casa. Cadê olha a festinha? Tá em casa. Ai, meu Deus. Olha, olha a festinha. Olha a vai... festinha olha com o papai. Voltou. Ela vem, ela pede atenção de um, pede atenção do outro. Isso aqui foi tudo que eu comprei no Dolarama hoje. Não. Então, tem aqui 1, 2, 5, 7, 8, 9, 10, 11 itens. O papel higiênico não, não é doido dólar, não. 11 itens, hein? Aqui, ó. 17,85, ó. Pô, é muito barato. Você é pode pensar? Porque essas coisas no mercado, elas são caras, cara. Só que no mercado é uns 3 dólares. Paguei 2. Isso aqui no mercado também, ó. O tamanho energético: Por é 2 dólares. Ó, 600 ml de refrigerante: 1 dólar. Esse daqui também da Minute Major ele é bem caro no mercado, isso aqui foi R$1,25. Esse aqui também você paga bem caro no mercado, isso aqui foi 1 e pouco também. E as bolachinhas de Maple, cara. Isso aqui é muito gostoso. A Paula comprou protetor de ouvido. Comprei um negócio para Cissa fazer xixi por 3 dólares. E vem 14 desses tapetinhos. Nutella. Por 1 dólar.. 1 dólar. Isso daqui, que é um biscoitinho de criança daqui, que é muito bom. Também foi tipo R$1,25. Uma touca, porque eu só tenho touca vermelha. Então essa toca preta básica, meninas, R$3,50. Isso aqui acho que também foi uns três. dólares E isso aqui, ó, que a Cissa vai amar. E a gente vai odiar, no caso, por R$1,50. Dá pra ela aí, vamos ver. Vamos ver, vamos ver. Deixa eu tirar. que a também chaguada né? Você é. tava lá na, na loja Que tinha, Ai meu Deus, quem vai ganhar uma galinha? Quem vai ganhar uma galinha? Quem vai ganhar uma galinha? Já <risos> <Eu sou risos> <que risos> <que risos> foi embora com a galinha. Ela tá tentando apertar. E aí Cissa, gostou da galinha? Da galinha. Me dá a galinha. Olha, é? galinha. <risos> Minha casa tá cheia de brinquedinho. É, tem, tem banana, banana ó, tem osso. Tem osso, tem um monte de coisa da Cissa. Beleza, hein? Ela não descobriu que faz barulho ainda.